Pela dominação imperialista, eles queimam a vida com o objetivo de promover a guerra. Olha, eu trabalhei no projeto Radam, Radam Brasil, por oito anos. Foi muito tempo, a partir de 1974. Por esse motivo, eu tive, para defender o meu ofício, de circular com grande prazer, com muita emoção e trabalhar durante toda a Amazônia brasileira. Foram dias de estradas, que na época nem eram rodovias, eram trilhas, caminhos, pelos rios que também eu circulei, pelos sobrevoos feitos de helicóptero, de avião de pequeno porte, do projeto Radam Brasil, uma botec na época. No final de 74, a Amazônia ainda não tinha sido tão agredida pelos interesses das principais fortunas do Brasil e também não estava explícita a influência do capital internacional. Embora eu tenha voado, por indicação do projeto Radam Brasil, sobre o projeto Jari, exatamente nas proximidades do Rio Jari, para verificar a entrada da Guimelina, que era justamente a intenção de substituir a floresta por uma vegetação que pudesse crescer rapidamente e ser aproveitada na produção de celulose. Já olhavam para a Amazônia com esses olhos de cobiça, mas as condições ainda não eram tão explícitas como as atuais. Gravaram ali seus interesses de acumulação da riqueza econômica e dos componentes da natureza. Queriam não apenas o dinheiro, mas queriam também os componentes da natureza. O setor da mineração olhava com absoluta cobiça as principais riquezas que ali eram pesquisadas. A escolha de desmatar vinha pelas iniciativas com o uso de corrente ligada a tratores. Passavam as correntes e derrubavam as árvores. Passar a corrente significada derrubar as árvores, árvores encravadas no solo superficial, profundo, porque o solo amazônico é mais superficial, é menos profundo. Em seguida, a sofisticação da motosserra ganhou prestígio e as árvores, árvores individualmente eram jogadas no chão. Cenas tristes do desmatamento, porque era uma grande árvore caindo derrubando dezenas de outras. Para ocorrer o que chamavam de amansar a floresta, ou mesmo amansar a Amazônia. Qual era o objetivo? Derrubar a floresta, amansar a floresta, amansar a Amazônia, e com isso entrar com pasto. Com essas práticas do trator das correntes, da motosserra, os espaços eram abertos para a entrada da pastagem, com isso do gado. Enquanto as mineradoras queriam as riquezas de pedras preciosas e outros componentes minerais, os fazendeiros queriam trocar a floresta amazônica pela pastagem e introdução do gado. Tudo isso patrocinado com dinheiro público, dinheiro para derrubar a mata, dinheiro para investimento na área de mineração, os impostos do Brasil financiando os interesses empresariais dos já afortunados do Brasil e do estrangeiro. Os povos originários que vivem na floresta, acostumados a circular e preservar o bioma, foram sendo confinados nos seus espaços de vida e perdendo para os interesses dos endinheirados. Há quem diga, a plenos pulmões, que isso era para atender o interesse do povo brasileiro. Sacrificar os animais, os vegetais, os povos da floresta, nossa riqueza natural e construída, é algo que interessa para um Brasil e sua população a cada dia, está mais empobrecida. Não, isso interessa aos ricos, aos mais ricos, a cada minuto, mais ricos. Em visita mais recente ao estado do Pará, pude verificar a existência de mineradoras, holandeses, holandesas, suecas, francesas, japonesas, dos Estados Unidos, do Canadá, entre outros países, se apropriando das riquezas brasileiras, depredando a Amazônia com apoio dos governos da União e do Estado do Pará, porque isso foi do Estado do Pará. O Brasil e a pobreza dos subalternos brasileiros sendo agravadas, pelo BNDES, pelo Banco da Amazônia, pelo Banco do Estado do Pará, que financiam esses investimentos estrangeiros nas atividades mineradoras. Que é isso, meu Brasil? Que é isso, meu Brasil? O povo e o governo brasileiro estão a serviço dos interesses privados e governamentais de estrangeiros, em detrimento da própria soberania nacional. O crime é intencional e planejado. Afinal de contas, a soberania nacional não teria que ser defendida. A Amazônia e o Pantanal, em chamas, procuram desviar a atenção para algo irrefutável, como diz o Frei Beto. O Brasil do Bolsonaro, porque é bolso de Bolsonaro, de bolso também, né? e nero, no nero, que pôs fogo em Roma. Bolsonaro, esse é o fogo irreputável que existe na Amazônia. Mais do que entregar nossas riquezas, o governo de plantão cria o desentendimento com a Venezuela para atender os interesses da burguesia mundial e especialmente dos Estados Unidos em controlar o petróleo disponível do continente e no mar da América do Sul. É o pré-sal, é o petróleo de altíssima qualidade existente na Venezuela, especialmente na região dos Andes. Faça assim a máxima. América para os americanos, da doutrina Monroe. Entendida por eles que americanos são aqueles vinculados aos Estados Unidos. A eleição do atual presidente Trump redita o mesmo discurso da doutrina Monroe. Reafirma que seu governo seria para garantir a América para os americanos. E a comprovação, na semana passada, da vinda até Roraima, do emissário de guerra, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o senhor Mike Pompeu, mais uma vez mostra que o Brasil está subservente a tais interesses. Veio ao Brasil, nas proximidades da fronteira com a Venezuela, em Roraima, para declarar que os Estados Unidos vão derrubar o governo Maduro. Serviu-se do Brasil, que se deixou usar para promover a guerra. Mais do que depressa, Maduro se acercou de equipamentos russos para bloquear a fronteira com o Brasil. Tudo preparado para estabelecer a defesa, contra qualquer tipo de ataque bélico. E os brasileiros? Como ficam nisso? Estão a serviço dessa guerra? O Brasil, como afirma Paulo Canabrava Filho, é um país ocupado bélicamente, pelo interesse econômico e financeiro que controla parte significativa de todo o planeta Terra a partir dos Estados Unidos. Quase nunca são os interesses da população estadunidense, mas daqueles que concentram as riquezas e os setores financeiros mundiais, tais setores financeiras e armamentistas não se omitem, usam armas e guerra para reafirmar o poder que desfrutam e que querem ver ampliado. Na Amazônia, é maior do que a Amazônia do território brasileiro, hein? porque a Amazônia é maior do que o território brasileiro. A Amazônia está também em outros países e a destruição predomina. Seja usando as correntes e tratores, as motosserras para derrubar a floresta, seja com a transferência de dinheiro para as empresas minerárias, seja pelo extermínio das populações nativas, verdadeiros e primeiros habitantes brasileiros e da Amazônia, seja pelos criminosos incêndios, pelas queimadas, o capital financeiro e a estrutura do poder do império demonstram que, que são os verdadeiros forceiros dos territórios, incluindo os símbolos imaginários. Este país... Que Bolsonaro está de joelhos, entregue, destruindo e oferecendo nossa soberania. Trata-se do chamado Bye Bye Brasil, para Bolsonaro e Caterva, vivendo um United States of Brazil, colônia do United States of America. Até quando e onde os militares nacionalistas, e as forças progressistas do Brasil aceitarão essa subserviência. Sem reação à altura, onde estão os militares nacionalistas do Brasil? Queridos amigos, até a próxima semana.